nova casa de aposta e novo bônus gratuito sem depósito basta você cadastrar aqui no galera.bet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 O máximo de lucro que pode ser obtido com essa freebet de 50 reais são de 200 reais. É, Para retirar, você tem que fazer um depósito mínimo de 5 reais. E eu acredito que são apenas isso os principais pontos. Os outros aqui são geralmente iguais aos outros sites.